Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você já ouviu falar em ligações de hidrogênio, mas não sabe como elas são feitas? Ok, nesse vídeo eu vou te explicar o que são ligações de hidrogênio e quais são os elementos que fazem parte dessa ligação. E no final, eu vou fazer um exercício para que você consiga compreender melhor, de forma clara e simples. Agora eu vou compartilhar a tela do meu computador para explicar o que são ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Um caso extremo de atração intermolecular de de polo ocorre quando temos o hidrogênio ligado a um átomo mais eletronegativo, como o flúor, oxigênio ou nitrogênio, formando as ligações de hidrogênio, que é uma ligação química caracterizada por uma ligação covalente, entre o hidrogênio com o oxigênio, o nitrogênio ou o flúor, com um desses três. É característico em moléculas polares e podem ser encontradas no estado sólido e líquido. As três forças intermoleculares conhecidas são dipolo induzido ou forças de London, dipolo permanente ou dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são o tipo de força intermolecular mais intenso, que ocorre entre dipolos permanentes das moléculas, em que o polo positivo é sempre o hidrogênio e o polo negativo pode ser o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, pois esses elementos são bastante eletronegativos, ou seja, atraem mais fortemente os elétrons da dupla ligação e ficam com carga parcial negativa. É uma força de atração muito intensa, sendo necessária uma energia bem alta para rompê-la. Alguns autores costumavam se referir a essa força intermolecular como ponte de hidrogênio. Porém, o termo correto e aceito pela IUPAC é ligação de hidrogênio. De um lado, a gente tem um átomo muito positivo e do outro, um átomo muito negativo. Isso vai fazer com que a atração entre esses átomos seja muito forte. Por isso, em geral, eles são sólidos ou líquidos. A gente tem alguns exemplos, que é o exemplo da água... O fluoreto de hidrogênio, a amônia. E acontece quando um hidrogênio está ligado a um flúor, um oxigênio ou a um nitrogênio. Por exemplo, vamos considerar as moléculas do fluoreto de hidrogênio. Uma molécula polar. Por quê? Se a ligação covalente ocorrer entre átomos de elementos químicos diferentes, a ligação será polar. No estado sólido, as moléculas atraem-se de modo que o polo positivo, que é o hidrogênio, de uma molécula, atrai o polo negativo, que é o flúor da outra. Então, dá uma olhada aqui, ó, como que fica no desenho. O hidrogênio, que é o polo positivo, vai atrair o flúor, que é o polo negativo de outra molécula. E eles vão se ligando assim, ó, hidrogênio com flúor, hidrogênio com flúor, hidrogênio com flúor... Hid Hidrogênio com flúor, então esse aqui é o fluoreto de hidrogênio. Uma consequência das ligações de hidrogênio que existem na água é a sua elevada tensão superficial. As moléculas que estão no interior do líquido atraem e são atraídas por todas as moléculas vizinhas, de tal modo que essas forças se equilibram. Já as moléculas da superfície só são atraídas pelas moléculas de baixo e dos lados. Consequentemente, essas moléculas se atraem mais fortemente e criam uma película que vai ser parecida com uma película elástica na superfície da água. E esse fenômeno ocorre com todos os líquidos, mas com a água acontece mais intensamente. Então vamos observar como isso ocorre. Olha a gravura. A tensão superficial da água. As que estão na superfície, elas só são atraídas pelas moléculas que vão estar embaixo e as moléculas do lado. Já as que estão no interior, elas são atraídas por todos os lados, para baixo, para cima, de um lado, do outro, para a direita, para a esquerda. Então, por isso que acontece a tensão superficial. As de baixo são atraídas em todas as direções e as de cima só são atraídas pelas moléculas de baixo e as do lado, porque elas não têm moléculas de água por cima delas. Observe que cada molécula de água fica circundada espacialmente por outras quatro moléculas de água, sendo que as ligações de hidrogênio ocorrem pela ligação entre o hidrogênio de uma molécula, que é o polo positivo, com o oxigênio de outra, o polo negativo. Então, olha a gravura. Ó, o polo positivo, que é o hidrogênio, está se ligando ao polo negativo, que é o oxigênio. Então, ó, hidrogênio com oxigênio. Aqui já é oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Como no fluoreto de hidrogênio era hidrogênio e o flúor, aqui vai ser hidrogênio e oxigênio. A tensão superficial explica alguns fenômenos, como por exemplo, a forma esférica das gotas de água, ela permite que alguns insetos caminhem sobre ela, e, inclusive nos lagos existem duas comunidades de micro-organismos, os neustons, que são bactérias, fungos e algas, e os pleustons, formados por plantas superiores e alguns animais pequenos, como larvas e crustáceos. Essas comunidades são sustentadas pela tensão superficial da água. E esse fenômeno explica também por que objetos pequenos, como lâminas de barbear e clips, que são feitos de quê? De aço e que possuem uma densidade aproximada de 8 gramas por centímetros cúbicos. Isso explica que eles não afundam quando colocados horizontalmente sobre a água. Então você pode ver aqui, ó, nessa gravura aqui, ó, os clips eles estão o quê? flutuando na água, mesmo eles tendo uma densidade maior. As ligações de hidrogênio explicam vários fenômenos da natureza. Então vamos ver os seguintes exemplos. O fato de o um gelo flutuar na água. O gelo é menos denso do que a água e, consequentemente, flutua nela. Isso vai ocorrer porque, enquanto no estado líquido as ligações de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas de água estão dispostas de uma forma desorganizada, as ligações de hidrogênio nas moléculas do gelo são mais espaçadas e organizadas, formando uma estrutura rígida de forma hexagonal que faz as moléculas ocupar um espaço bem maior do que ocupariam se estivesse no estado líquido. É inclusive por isso que se colocarmos água no volume total de uma garrafa, quer dizer, enchermos a garrafa até no topo mesmo, deixando nenhum espaço, e a colocarmos posteriormente no freezer né, ou no congelador, o seu volume vai expandir e a garrafa vai fazer o quê? Vai rachar, ela vai estourar. Então, assim, haverá a mesma quantidade de moléculas por unidade de volume, o que diminui o quê? A densidade dela, que a fórmula da densidade não é massa dividida por volume. Então, haverá o quê? Espaços vazios entre os hexágonos formados, diminuindo a densidade dessa substância. Então, olha aqui a molécula do gelo, né? Um exemplo da molécula de gelo, ó. Tá vendo como elas estão bem organizadinhas e tem esses espaços aqui, ó que na água não vai ter, vão estar bem desorganizados. No estado líquido, as moléculas estão Mais afastadas umas das outras, apresentando certo grau de liberdade de movimentação. Por isso, as ligações de hidrogênio entre suas moléculas estão o tempo todo sendo feitas e desfeitas. Mas, por outro lado, no estado sólido, as moléculas de água vão estar mais próximas, e vão realizar ligações de hidrogênio formando estruturas hexagonais, como a figura ao lado, tá vendo? Ela vai formar isso aqui, ó, deixando aqui alguns espaços vazios. Essa aqui é a água no estado sólido. Esses espaços vazios que ficam entre as moléculas diminuem a densidade do gelo, pois fazem com que o seu volume aumente. E essa é uma outra propriedade importante, Pois visto que o gelo, ele fica menos denso, então o que, que faz? Ele flutua sobre as superfícies de rios, lagos, mares e oceano. Com isso, ele atua como isolante térmico natural que mantém a água abaixo dele no estado líquido, o que mantém vários animais aquáticos vivos. Mas como falei, as ligações de hidrogênio também podem ocorrer em misturas entre moléculas de substâncias diferentes. Por exemplo, quando se adiciona determinado volume de álcool em certo volume de água, pode-se observar que o volume final da mistura desses dois líquidos é sempre menor que a soma deles e que o álcool é infinitamente solúvel em água. Isso ocorre por quê? Porque o álcool, que é o etanol, né? aí a fórmula está aqui, ó. o etanol é CH3CH2OH. Então, sua molécula possui extremidade polar em razão da presença do que? Do grupo hidroxila, que é o OH. Desse modo, o hidrogênio das moléculas de água é atraído pelo oxigênio das moléculas de etanol, realizando as ligações de hidrogênio. É por isso que o volume contrai e o álcool é solúvel em água. Ionização dos ácidos. Apesar de as ligações de hidrogênio serem aproximadamente 10 vezes mais fracas que as ligações covalentes, em determinadas circunstâncias, elas conseguem romper as ligações covalentes. Então, por exemplo, na figura a seguir, que é essa figura aqui, o ácido clorídrico vai ser dissolvido em água. Então, aqui, ó, o ácido clorídrico, HCl, vai ser dissolvido em água. O oxigênio da água, aqui, ó, o oxigênio da água vai atrair mais o hidrogênio, que está ligado ao cloro do ácido, do que o próprio cloro. Então, o hidrogênio da água vai atrair o que? O hidrogênio do ácido clorídrico. E vai dar origem o que? Aos íons hidrônio, que é o H3O+, e ao íon cloreto. E esse fenômeno é denominado de ionização. Ligação covalente, ou molecular ou homopolar. É um tipo de ligação química responsável pela coesão molecular. A principal característica da ligação covalente é o compartilhamento de um par de elétrons de valência pelos átomos que formam a molécula. Então, por exemplo, na molécula de hidrogênio, que é o H2, os dois núcleos de hidrogênio compartilham os dois elétrons de valência. Então, uma ligação covalente, como a do gás hidrogênio, que é o H2, ela é representada por uma estrutura que a gente chama de estrutura de Lewis, formulada pelo químico norte-americano, Gilbert Newton Lewis. Então, aqui, ó, oh, tá vendo esse ponto aqui, ó? O ponto vai representar um elétron, porque o hidrogênio não tem só um elétron, então vai ser esse hidrogênio aqui tem um elétron e esse hidrogênio aqui tem um elétron. Os dois elétrons compartilhados estão representados aqui, ó. Pelos dois pontos, ou a gente pode representar também pela linha. Átomos com muitos elétrons também formam ligações covalentes. Então, por exemplo, a configuração eletrônica do flúor. O flúor tem número atômico 9, a configuração dele vai ser 1s, 2s2, 2p5, 2 com 2, 4 com 5, 9. O orbital 1s e 2s estão totalmente preenchidos, mas o orbital 2p tem um elétron não pareado. Então, olha aqui, ó. Então, tem ó, 1s, 1, 1 2, que é né, 1s, 2. Então, tem 1, 2 elétrons. O 2s, 2, 1, 2. O 2p, 5. O 2p, ele cabe 6 elétrons. E, ele, e aqui ele só tem o quê? 5. Então, tem um elétron não pareado aqui. Na molécula de flúor, a molécula de flúor é o F2. Os dois elétrons não pareados, um de cada átomo, então, de um átomo de flúor com outro átomo de flúor, eles vão fazer o quê? Eles vão formar ligações covalentes. Vai formar uma ligação covalente. Um flúor com outro flúor. Então, se a gente for olhar a última camada do flúor, ele tem 5 com 2, Para ele formar o octeto, ele não tem que ter 8. Então, o que O que acontece? Um flúor faz ligação covalente com outro flúor. Eles ficam estáveis cada um com oito elétrons na última camada. Forças intermoleculares ou forças de Van der Waals. Um dos tipos de forças intermoleculares que é caracterizada por existir entre moléculas eletricamente neutras foram descobertos pelo físico holandês Johannes de Van der Waals. As forças de atração e repulsão entre as moléculas são as responsáveis por muitos fenômenos físicos e químicos, como a adesão, o atrito, a viscosidade. E elas se dividem em Força de Van der Waals do tipo dipolo-dipolo, que é responsável pela interação entre duas moléculas que possuem momento de dipolo elétrico permanente, isto é, são moléculas polares. Forças de Van der Waals do tipo Polarizabilidade, polarizabilidade, responsáveis pela interação entre duas moléculas que apresentam o momento de dipolo elétrico instantaneamente induzido, isto é, são moléculas polarizáveis. E força de Van der Waals do tipo dipolo, polarizabilidade que é responsável pela interação entre uma molécula que apresenta momento de dipolo elétrico permanente e outra que apresenta momento de dipolo induzido. Bom, agora a gente vai fazer um exercício para poder compreender melhor o que a gente acabou de estudar sobre ligações de hidrogênio. O exercício diz o seguinte, das substâncias abaixo representadas, aquela que apresenta ligações de hidrogênio entre suas moléculas é letra A, acetato de sódio, letra B, etanol, letra C, heteretílico. letra D, cloreto de etanoíla e letra E, propanona. Agora eu vou passar para o meu quadro para explicar qual a letra correta e como fazer esse tipo de exercício. O exercício está pedindo qual letra apresenta ligações de hidrogênio. A gente viu que ligações de hidrogênio são ligações intermoleculares entre o hidrogênio e o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Então vamos olhar. A letra A é um sal de um ácido carboxílico. Se você observar, os oxigênios não estão ligados a nenhum hidrogênio. Então a gente pode descartar a letra A. A letra B é o que? É um álcool. Se você observar aqui na letra B... O oxigênio vai estar ligado a um hidrogênio e uma ligação de hidrogênio, né, ligação entre o hidrogênio com ou um flúor ou um oxigênio ou um nitrogênio. Então, por enquanto, a resposta correta é a letra B. A letra C. A letra C é um éter, porque tem um heteroátomo entre carbonos. Se o oxigênio está entre carbonos, ele não está fazendo ligação com hidrogênio. Então, a gente pode descartar a letra C também. A letra D é o quê? Um aleto ácido. E se você observar, o oxigênio também não está fazendo ligação com nenhum hidrogênio. Então, vamos descartar a letra D. E a letra E é o que? Uma cetona. E o oxigênio também não está fazendo ligação com nenhum hidrogênio. Então, a letra E também podemos descartar. Então, a resposta correta, né? Qual letra está fazendo ligação de hidrogênio? Vai ser a letra B, porque o oxigênio com o hidrogênio, né? Que forma o álcool, estão fazendo ligação. Então, essa é a resposta correta. O álcool.